Pegue uma tigela, a mesma que já vai no micro-ondas, ok? E você vai colocar 3 colheres de nescau, 2 colheres de açúcar mascavo, 3 colheres de água. 1 colher de óleo, uma pitadinha de sal, só pra dar uma equilibrada. E meia colherzinha daquelas bem pequenininhas de essência de baunilha. Mete tudo até ficar uma massa homogênea. Em um outro potinho eu vou colocar um ovo Caramba, olha o tamanho dessa gema desse ovo, o que que aconteceu com essa galinha E um quarto de xícara de açúcar E você vai misturar o ovo e o açúcar separado Porque é ele que vai formar aquela películazinha, aquela coisinha que quebra lá em cima do seu brownie Você vai mexer bem o açúcar nesse ovo, até ele ficar bem homogêneo E aí você vai colocar na mesma massa lá, com o nescau e tudo mais Misture bem Peneirei essa parte porque fica mais airado O nosso brownie, mas você pode deixar Sem peneirar mesmo e botar direto Um quarto de xícara de trigo Mexe tudo, mexe bem Mexe lá esse paranauê aí todo Quando ele ficar homogêneo Você já pode levar pro micro-ondas Mas eu vou colocar alguns pedacinhos de chocolate meio amargo Pra dar aquele efeito maravilhoso De derretido quando você abrir esse brownie Vai ficar incrível Então se você não tiver o chocolate Não tem problema, não precisa colocar Mas se você tiver lá dando sopa um chocolatezinho no armário e você coloca lá dentro que vai ficar, ó, uma gostosura. E você vai colocar no micro-ondas por um minuto. Depois disso, você vai abrir o seu micro-ondas, vai ver como tá e vai colocar por mais 15 segundos e você vai fazendo esse movimento até você perceber que o seu brownie tá completamente assado. Eu falo pra você tirar a cada 15 segundos porque ele vai subir bem, ele vai fazer e vai começar a aumentar e você vai falar, meu Deus, tem que ficar abrindo toda hora e quando tiver pronto você já tem o seu brownie que você pode comer inteiramente sozinha Dividir com alguém. Eu coloquei duas bolas de sorvete de creme em cima e. Nham, nham, nham. Atacou a lombriga? Então faz.